Estamos aqui, quase a meio caminho entre o solstício de verão, dia 21 de junho, e o equinócio de outono, dia 23 de setembro. É no mês de agosto, todos os anos, que se vêem muitas estrelas cadentes. Nessa época, a Terra atravessa os restos que um cometa deixou em sua esteira. A Terra penetra nessa nuvem de poeiras... São grãos minúsculos de apenas alguns miligramas que se aquecem e se inflamam devido ao contato da atmosfera da Terra e aí acontece o fogo de artifício das estrelas cadentes. Foi o cometa Swift-Tuttle que passou por aqui. Ele vai para além de Plutão e volta a cada 130 anos. Ele cruza a órbita da Terra no lugar onde a Terra passa todo mês de agosto. A Terra atravessa as poeiras de cometa como um carro, os flocos de neve. Para vê-las, é preciso olhar para a frente. Mas onde é a frente? Com a Terra que gira em torno de seu eixo, onde é a frente? Para olhar na direção do percurso da Terra, você deve sempre ter o Sol à sua esquerda. À meia-noite, olhando na direção sul, vire as costas contra o Sol. Para tê-lo à sua esquerda, vire-se para a esquerda, na direção leste. E pronto, lá você está olhando para a frente, na direção das poeiras de cometa. Por volta de meia-noite, as estrelas cadentes deveriam aparecer a três palmos acima do horizonte. Mas como a Terra gira, mais a noite avança, mais você deve olhar na direção sudeste, e o ponto de onde as estrelas vêm vai subir no céu. É de manhã que você mais as verá, pois de manhã você olha diretamente na direção radiante, o ponto de onde as estrelas cadentes vêm. Outros cometas passam mais longe da Terra, como o famoso cometa Halley, que volta a cada 76 anos. O cometa Hale-Bopp, que passou perto do Sol entre março e abril de 97, leva milênios antes de voltar. Talvez ele já tenha passado há 3 mil anos. Saberemos daqui a 3 mil anos, se ele voltar. Mas há vezes em que os cometas são caçados, como o famoso cometa Schumacher-Levy, que em 1994 passou perto demais de Júpiter. Ele foi capturado pelas enormes forças de atração de Júpiter e ficou girando em torno deste planeta gigante, numa órbita que o fazia passar cada vez mais perto. A atração das forças gravitacionais acabou fazendo o núcleo do cometa explodir. Uma volta de órbita mais tarde, os fragmentos se chocaram um após o outro na espessa atmosfera gasosa de Júpiter. E nós, na Terra, corremos o risco de colidir. É muito pouco provável, mas na sua próxima passagem, swift tuttle passará perto de nós. Na última passagem de swift tuttle os astrônomos tinham calculado e predito seu retorno para 1984. Mas os cometas não são confiáveis. Aquecidos pelo Sol, eles lançam massas de gás e de poeiras modificando sua trajetória e é claro, o momento exato de seu retorno. Swift-Tuttle passou por nós com oito anos de atraso em novembro de 1992. O cometa cruzou nossa trajetória enquanto estávamos aqui, longe da trajetória do cometa. A Terra passa nesse ponto de cruzamento todo ano, dia 12 de agosto. Mas cuidado, o próximo encontro com o cometa está previsto para o um dia 14 de agosto em 2126. A Terra passará nessa espécie de cruzamento como em todo ano, dia 12 de agosto, dois dias antes do cometa. Se o cometa passar como previsto, dia 14, tudo bem. Teremos passado antes do cometa. Mas, se ele passar dois ou três dias antes, seus tataranetos correm o risco de um encontro muito perigoso. Neste programa, a Lua está quase cheia. Ela nasce a leste, pouco antes do Sol se pôr a oeste. Duas horas após o pôr do Sol, a lua cheia fica tão luminosa que ao seu redor não se vêem mais estrelas, exceto um astro bem abaixo da lua: Júpiter, o maior planeta do sistema solar. É uma conjunção Júpiter-Lua. Mesmo que esses dois astros apareçam lado a lado, não esqueça que Júpiter está 1500 vezes mais afastado. Essa conjunção nos mostra bem a coreografia do balé planetário. A Terra avança em sua órbita 12 vezes mais rápido que Júpiter. Para uma volta completa em torno do Sol, a Terra leva um ano, Júpiter 12 anos. A Terra pouco a pouco alcança Júpiter e se coloca entre Júpiter e o Sol. Nessa posição, Júpiter fica na frente do Sol, em oposição. Visto da Terra, Júpiter se encontra do lado oposto ao Sol. Vamos rever tudo isso com a Lua, que todo mês dá uma volta em torno da Terra. Domingo à noite, ela vai estar novamente na linha Terra-Júpiter. Ela vai estar cheia e receberá a luz do Sol em toda a sua face. Ela fica em conjunção com Júpiter. É por isso que domingo à noite você poderá ver Lua e Júpiter atravessarem o céu lado a lado. No próximo programa, a Lua cheia provocará marés muito fortes, as mais fortes do ano. Normalmente as marés ficam fortes no equinócio. Mas no próximo programa, a noite de lua cheia coincidirá com a noite em que a lua mais se aproxima da Terra. Se você estiver na beira do ar, verá seus efeitos. No próximo programa, veremos Júpiter. Toda noite, desde o pôr do sol, você pode ver esse grande planeta brilhar no céu. Se você observar Júpiter de uma semana a outra na mesma hora, você verá que ele se desloca para a direita na direção oeste. Por quê? É a Terra que avança em sua órbita. Se você pegar um binóculo, verá as quatro maiores luas de Júpiter. Dentro de algumas horas, você as verá oscilar. Por quê? É a Terra que gira, que oscila. No século 17, observando esses satélites, um astrônomo dinamarquês percebeu que às vezes eles aparecem depois, e às vezes antes. Por quê? É a luz que leva tempo para chegar a nós. Iremos ao encontro da Lua mais próxima a Júpiter. Io, um pequeno astro extraordinário, o mais colorido do sistema solar, o único fora da Terra onde se podem ver erupções vulcânicas. Veremos como a pequena lua Io semeia a desordem elétrica em torno do grande planeta, perturbando seu brilho. Os planetas não devem brilhar. Por que Júpiter brilha? Veremos que ele é como um sol fracassado. Sua influência vai muito longe através do sistema solar. Em sua órbita, dois grupos de asteroides flutuam no espaço... Simétricos e em perfeito equilíbrio. Eles acompanham Júpiter, que leva 12 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Durante sua vida, esse grande planeta brilhante dará seis ou sete voltas em torno do Sol. Talvez oito. No próximo programa, ele vai esperar você à noite no céu e aqui em sua tela.